Saco, meu. Chegou aí, gente. Trazei. Atrasei. Atrasei. Pô. Já. Sa... Alô. Hi, uh, é. Is... Sai, não tá there? aí? Puta que pariu.